Quem aqui acha que tem bloqueio para aprender inglês? Nossa, um monte de gente. Um monte de gente. Você aqui. Oi, gente, bom dia. Qual seu nome? Clara. Clara, você acha que você tem bloqueio para aprender inglês, é isso? Sim. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você nascesse nos Estados Unidos, você seria muda? <risos> não. Não, não, é verdade. Mas por que você não seria muda? O idioma... Legal. Deles, natural. Legal. Parêntese agora. Eu usei uma técnica aqui, que foi quebra de padrão. Eu quebrei o padrão dela, ela riu e eu gerei confusão. E aí eu perguntei, por quê? Ela não conseguiu responder. Então agora ela está numa zona de incerteza. Ela já não sabe mais o que ela falou, é isso mesmo? Será que não? Peraí. Legal. Agora eu vou começar a entrar. Se você acha que você tem bloqueio, porque você já fez escolas de inglês, certo? Você já fez outras escolas? Sim. Tá. E fala o seguinte, nas escolas que você estudou, você tinha adolescentes, crianças também? Tinha. Tinha? Sim. Tá bom. Então deixa eu te falar uma coisa. Existem dois métodos de ensino. Existe um método pedagógico, que é para ensinar crianças, que a gente aprende na escola. E existe um método andragógico, que é para ensinar adultos. Crianças aprendem de maneira completamente diferente do que adultos. Por quê? Porque crianças são uma página em branco. Adultos têm senso crítico, adulto questiona, adulto tem crenças. Então, o método para ensinar adulto é diferente. Se você fez um curso de inglês numa escola que tinha criança, adolescentes, quer dizer que o método deles era pedagógico. Então, você estava no método errado. Não é culpa sua. Você estava no método errado. Você tem que entrar numa escola que tenha um método certo. Digamos que eu tenho uma escola de inglês. Na nossa escola de inglês, a gente tem método andragógico de aprendizado, não método pedagógico. A gente aproveita aquilo que você já vive. A gente aproveita o teu dia a dia, as coisas que você já sabe, que você não é uma página em branco. Você não tem bloqueio com o inglês. E se você nos é Estados Unidos, nascesse lá, você iria saber fazer, falar inglês, lógico? Com certeza. A questão não é essa, a gente não tem bloqueio com o inglês. Mas se o método for errado, a gente não vai conseguir aprender. Não tem como. É tentar colocar um parafuso redondo num buraco quadrado, não vai entrar. Então, dá uma chance para você. Você quer se dar uma chance? Sim. Inglês é importante para você? Sim. O que que, se você soubesse inglês, o que, que a tua vida iria mudar? Muita coisa. Fala uma. Profissionalmente falando, mudaria muito, contribuiria muito. Legal. Você receberia mais? Sim. Com... Seria consequência? Seria consequência. Com esse salário que você vai receber a mais com a promoção ao longo de um ano, o que você vai poder fazer de bacana na tua vida que hoje você não pode fazer? Muita coisa. Fala uma. Viagem, conforto, pra onde? família. Viagem, para onde? Noronha. Noronha, Fernando Noronha, Paraíso. Disney. Disney. Você não, foi para a Disney já? Não. Ainda não ainda foi. Não. Você vai para a Disney. Tem família? Sim. Você vai com a família para a Disney. E quer saber mais? Você vai entender e falar como uma americana na Disney. Seria bom para você? Perfeito. Excelente. Não. saber o valor do curso compra exatamente você não quer nem saber o valor do curso compra excelente então primeira coisa o que você sentiu ao longo desses dois minutos aqui qual foi o teu sentimento possível realização legal me trouxe a, a o, o desejo de de realização Quer dizer, você saiu do tem o bloqueio para é possível. Sim. Legal. Você mudou a tua visão de mundo com relação ao inglês. Eu levei você para a praia. Eu mudei contexto. Sim. E aí você viu, é possível. E depois eu coloquei a viagem, o sonho. E aí você imaginou a Disney e falou, cara, é isso que eu quero. Eu vou pagar o preço para isso. Eu não quero pagar o preço para fazer escola de inglês. Eu quero pagar o preço para ir para a Disney. Sim. Ali é um, um futuro ardentemente desejável. Entendeu isso? E eu não falei do curso não nada do curso, ok? Obrigado. Palmas! Vocês entenderam a técnica? Entenderam a técnica? Quer dizer, eu tirei ela da situação de a culpa é minha, é muito difícil você vender alguma coisa quando a pessoa acha que a culpa é dela. Não, Conrado, o seu método é maravilhoso. Sabe qual é o problema? Comigo. Eu tenho bloqueio. Nenhum método funciona comigo. Eu tenho que tirar ela disso. Eu tenho que empoderar essa pessoa, porque não é com ela o problema. O problema é que ela estudou em lugares errados. O que eu faço? Eu quebro o padrão logo de cara, criando uma, é, quebrando uma generalização. Quando ela fala, eu não consigo, eu crio uma situação que ela fala, não, assim eu consigo, pô, peraí, se assim eu consigo, então eu, então eu consigo, mas eu consigo assim, não, peraí, mas pronto, gerou confusão, gerou confusão, eu empoderei, criei, primeiro criei confusão, joguei, joguei ela numa zona de incerteza, agora ela não sabe mais se a crença que ela tinha é real, ela coloca uma dúvida na crença, e aí é nessa dúvida que eu entro e falo, tá, então vamos lá, eu faço perguntas. Quando eu faço uma pergunta, eu faço ela se concentrar na pergunta. Ela ainda está com a dúvida. Eu não posso dar tempo para ela resolver a dúvida. Ah, não, não, é por causa do seguinte. Eu tenho bloqueio sim, por causa de... Não, não, eu não dou tempo para ela resolver a dúvida. Eu entro com a pergunta. Quando eu entro com uma pergunta, eu, eu faço ela se concentrar numa resposta. Onde você estudava? Tinha criança, adolescente? Aí ela imagina, ela lembra e ela fala, tinha. Então eu já sei. Deixa eu te explicar uma coisa. E aí eu explico e crio um contraste. Existe um método e existe outro método. Você estava aprendendo pelo método errado. Por causa disso, disso, disso, disso. Gatilho do porquê. Nossa escola, a gente tem esse outro método aqui. E aí ela fala, pô, peraí, faz sentido. O que eu faço depois? Eu peço para ela dar uma chance para ela mesma. Dê uma chance para você mesma. Se dê uma chance se deu uma chance. E aí eu pergunto, inglês é importante na sua vida? Aí eu jogo ela pro ponto B. Eu jogo ela lá pro putz, cara, se eu soubesse inglês seria tão bom. Ela já não tem mais a crença do bloqueio, ela já viu que é possível. Agora ela entendeu o porquê, a razão dela falou, faz sentido. Agora eu vou para a emoção. A emoção é que compra. Então eu termino na emoção, e na emoção positiva. E aí eu levo ela para a Disney. Quando eu levo ela para a Disney, ela fala: eu pago o preço para ir para Disney. E daí, eu trago ela pro produto. Entendeu? Entendeu a lógica do que você passou?